Vamos lá Vamos lá, o pé de ficou ruim Esse jogo ruim, ele finalmente atualizou, mano É muito ruim, eu não sei como é que você servidor tá Tá meio cheio, não eu Gastei quase todo o meu dinheiro, mas é que Vamos lá eu vou dizer tudo que vem na atualização Eu acho Primeiro a Natal acabou, né? Porque é, é isso Segunda coisa é que foi mais duas áreas, ó Viu essa Viu essa área aqui, ó Bonita E viu essa Olha isso Que ela tem vários baús, ó Essa daqui é muito boa, mano Essa área aqui é muito bonita, mano A outra coisa que chegou, né? Viu esse ovo aqui, ó Que tem esse pet aqui Esse pet é esse Ele tem dois jeitos de comprar, né? ver esse ovo Será que acho que é pra comprar e em três pets, né? Será que é pra comprar e em um, eu acho? Ó, oh, sai daqui, né? E vem um código novo. O código é 404roblox. Porque o Roblox caiu. Você ganha 8 tripocões. Ó, oh. agora eu vou mostrar os ovos, ó. Oh viu esse ovo aqui, ó Tá vendo? Que eu comprei Esse aqui é o Roblox Caiu, né? Legal E aí eu parei E aí depois eu vi a live do Torque Eu vi que essa porta dava pra abrir, mano E eu gritei na hora E aí eu... E aí veio isso daqui, ó eu comprei, ó Eu comprei os ovos Já vou dar a equipe best aqui, ó Que o pet normal já já é um dos meus melhor, mano É o quarto melhor meu Mas vamos lá Agora eu vou abrir esses ovos Esqueci de dizer uma coisa. Foi que veio um negócio novo aqui, ó. Ó, se eu for comprar ovo, ó, ele tá de um jeito novo agora. Quando você compra, não tá mais do jeito velho. Acabou meu dinheiro, acabou. Meu dinheiro já acabou. Vou comprar esse agora. Vou comprar esse porque, meu... porque eu sou pobre, mano. Eu entendi a referência. esse jogo. Não sei como é que tá cheio aqui. Cheio não, né? Mas beleza, eu consegui esse spec aqui, ó. Spatch dos hacker mano. Eu sou hacker, mano. Ou oh, será que não? <risos> Vamos lá, fazer o Golden agora. <risos> Aí, é, finalmente terminei esses golden, quer dizer, terminei nada, né? Eu vou, te, eu vou tentar aqui, ó. Ó, ó. Eu vou tentar. Mentiroso, mano. Não, não. É, é, é, é isso, mano. É muito fácil. Deixa eu ver aqui. <risos> Twist. Don't look complacent, wearing those bags, you ain't a Jason Lucky I'm flying. you a look basic Looking her eyes and I feel like taking it for the win her Perdi quase tudo fazendo Rainbow Mas beleza Foi meio que só isso, né? Pera, não, não foi só isso não Ah, também chegou o Void, mano Olha isso Que ele dá transição para todos os mundos, ó Ah, agora você vai para aldeia para qualquer mundo Sem ir no Spawn World Primeiro Quer dizer, sempre vai ter que chegar no Spawn World, né? Que isso? Muito bom, Presta, mano. Legal, mano. Muito bom. Agora eu, vou ficar na... Agora eu vou ficar aqui, preso pra sempre. Ou não, né? <risos> tipo, aquele devoid é só pra... É só pra você ir pra os outros mundos mais fácil. Porque se eu for aqui, ó, no... na tech entra, aí, ó. Vai ter como eu ir pro tech work fácil, mano. Finalmente, mano, o pai de simulador atualizou. É só isso, eu acho. Eu acho que é só isso que tem nessa atualização, né? Eu acho. Acho que veio mais nada na, na atualização. Não, mano, fica tremendo a até ela fica tremendo Oxi Se eu for aqui, ó, fica tremendo, mano Mas se eu, se eu ficar aqui, ó, fica normal Mas se eu ficar do lado do negócio Fica tremendo tudo, mano Meu Deus, muito bom, mano Essa área aqui, mano Parece muito algo no TikTok Mas então, eu acho que foi só isso O vídeo, então, falou Meu Deus, que não me fez